Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde. Eee! Essa edição é mais do um que especial. Hoje o Carioca está super feliz depois da nossa vitória, primeiro reverse sweep da história do CBLOL. E a primeira pergunta já vai incluir então o Carioca e o Team. É pergunta para todos, mas eu acho que faz sentido ter direcionada para os dois. A pergunta é do Rick: Qual foi a lógica utilizada no draft do segundo jogo? Não vejo no Brasil Principalmente Nidali e Lucian encaixando bem. Kaká responde isso aí, mano. Era algo que a gente tinha treinado bastante. É o... São picks que você tem que jogar bastante agressivo em volta da pressão do Lucian da Nidali. Você tem que tentar criar bastante coisa early game, senão você acaba tomando dos você acaba ficando mais fraco que os outros picks. Basicamente se você não conseguir criar vantagem, o pique se torna um pouco inútil e. Não dá certo, e foi o que aconteceu, a gente não conseguiu criar muito, daí a gente ficou even com, com outro time, ficou igual, e acabou que foi ruim. Você diria que são campeões então, que se tiver de igual para igual já tá perdendo? Sim. nossa pergunta é para o robô do PNG Reckless. Reckless. Tipo, nessa semana, nós vimos na LEC e na Liga Francesa o pique de Darius contra composições com muitos tanques. Você acha que seria viável picar nessas condições? <risos> Cara, é, acho que dá, dá pra jogar de Darius, o Darius deu kill na, na LEC. Depende muito do jogador, o jogador tem que, ser, tem que ser bom de Darius e entender o campeão. Mas, em geral, ele mata muito fácil, né, esses campeões milizões. E se você tiver uma composição boa, até que dá pra encaixar ele, mas... Em geral, se a, se a outra composição tiver muito kite ou muita range ou muita coisa assim, é bem difícil de encaixar ele. Acho que foi é mais uma situação bem específica mesmo que ele apareceu. Quem sabe aí, né, se não tiver uma situação muito boa, ele não aparece de novo. Você acha que dá pra jogar de gols de flash sem TP ou não vale a pena. Ah, eu acho que competitivo não dá nessa liga, o que acontece? Bem, a pergunta para todos é, acho que vai ser bem unânime o sentimento, mas a pergunta da Tia Tiamar, qual é a sensação de um reverse sweep nos playoffs? Quem quiser responder essa, pode ir, por gentileza. Vai, Tim. você tá quietinho hoje. Oi. Tim? Oi. <risos> Bom dia. Bom dia. Foi normal, mano. O jogo foi, a série foi fácil, controlado, então Lucy, what's your feeling after this comeback last weekend? Mmm I was almost dead. <laughs> <laughs> after playing game. Tino said it was easy. <laughs> yeah. Kind of. Okay, we have another question for you, Lucy. Why did healing supports disappear from competitive like Nami or Soraka? Uh because it's hard to contest early like Herald and Drake fight, also like hard to get vision, like face check, something like that. But well, because of weak early game, right? Yeah. Yeah, mid game eu prefiro ter um alistado que ter uma Nami também. Mano, eu não sei como fazer pra fazer esses bonecos voltar velho. E olha a Leoninha sem item ah. ali, durante 10 segundos viva. A, a Namizona full build, 50 0 em 5 minutos, você olha pra ela na morte. Pergunta pra todos do Hugo Henrique. Eu vou direcionar pra você, carioca. Como estava o psicológico de vocês depois da Laude abrir 2 Como manter a mente limpa pra chegar no terceiro jogo e ganhar jogando bem, como vocês fizeram? Apesar de estar 0-2... Eu tava bastante confiante ainda, o time tava bastante confiante. A gente sabia que a gente não tinha jogado ainda, praticamente, a gente não tinha mostrado o nosso jogo. Quando a gente jogasse pra valer, aí sim, a gente ia ver o... como que a gente ia estar tá na série, porque, tipo, praticamente eles jogaram os dois jogos sozinhos, os dois primeiros jogos. A gente ainda tava confiante, a gente sabia que a gente ainda tinha coisa pra mostrar. A gente, eu acho que a gente conseguiu entender eles bem na série também, a gente viu o jeito que eles jogavam, um jeito, os dois primeiros jogos eles jogaram de um jeito só, então a gente conseguiu se ligar nisso e conseguiu planejar coisas Pra jogar contra Eu tava tranquilo até Tipo, saber sabia que a gente não podia errar Claro que, tipo Eu não tava o mais calmo possível Mas eu ainda tinha bastante confiança Que a gente podia virar a série Psicóloga foi fundamental, vocês acham? Eu acho que ela ajudou bastante, sim Tudo bem Pergunta pra todos Como é que TT? Acho que você responde essa muito bem Que é a voz da experiência tá me chamando de velho, cara? Não Fala de experiência Tá na flor da idade Pergunta do Haru Você acha que é um erro Repetir tantas vezes o mesmo campeão Em uma série Como foi o caso da Jinx? Tipo, é difícil saber Porque playoff é muito questão de, tipo, confiança, de como foram os treinos e... Eu diria que é muito questão de confiança do jogador, que ele já tivesse jogado dois jogos, ele ganhou os jogos com o boneco e tal, beleza, ele começou a perder, só que provavelmente era um pique muito de conforto, que ele tinha treinado muitos e muitos jogos e tava confiante, então sei lá, cara, eu acho que chega num quinto jogo ou coisa do tipo assim, o cara vai muito pra zona de conforto, a maioria das vezes. O cara continua pegando é porque ele tá muito muito confiante, então sei lá, não acho que é um erro, só não deu certo, justo. e Até vou para a próxima pergunta que também é para você, que é justamente sobre questão de confiança ao escolher o Draven. O pique ele foi emocional ou consciente? Muita gente achou que você tinha tiltado e pegou o Draven. E, <risos> felizmente, deu bom o pique. É um pouco do que eu acabei de falar na, na outra pergunta. A gente já não tava numa situação das melhores, assim, onde a gente não poder, poderia cometer mais erros ou perder partida. Eu acho que pegando o Draven dá um, um pequeno boost, assim, de confiança. Acho que não só para mim, como pro time também, porque ele sabe que eu sou muito confiante com o boneco e, sei lá, eu vou estar tá com até mais ânimo, assim, jogando é, a partida. Então, sei lá, não acho que um pique, assim, num playoff, ele envolve muito mais do que só o o que o campeão pode trazer assim em jogo, tá ligado? Ele traz muitas coisas também fora de jogo, como psicológico, da pessoa, emocional, etc, etc. Então, acho que o Draven foi um mix assim dessas coisas. É muito bem. Eu acho que playoff é, é muito sobre isso também. Como o jogador lida com a pressão. Acho que foi, foi um exemplo de, de calmaria. Não, não sei se todos os times conseguiriam voltar de 1-0-2 não tanto que foi a primeira vez que aconteceu no CBLOL não é à toa, é muito difícil oh, pergunta do Manuel Ferreira para você nos jogos que você tava de Camille tava no plano de jogo ou foi por causa do momento da partida que você decidiu entre aspas, guivar o top e descer para o mid? cara não tava no plano, foi basicamente as janelas que eu consegui ver no jogo e eu vi que eu ia conseguir arregaçar o mid dos caras ficando um pouco atrás na lane, eu sabia também que ele tava ele canteirou com Mordekaiser, Mordekaiser é o campeão que ele é muito forte num contra um, só que ele não é tão bom no jogo depois, tipo, da lane fez assim, ele é literalmente só para um Eu sabia que não ia mudar tanto, eu ficar com muita vantagem sozinho ou tentar pegar vantagem sozinho que eu ia perder para ele um, contra um do mesmo jeito e eu sabia que eu conseguiria zaralhar o mid dos caras, então, zaralhei o mid dos caras, é isso. É na voz da experiência também, sabendo... Adaptação dentro de jogo. Pergunta para todos do Marco Antônio. Vou começar pelo topside do mapa também. Foi notório que o nervosismo do 02 não abalou vocês. Mas qual o segredo para o primeiro reverse sweep da história do CBLOL? E parabéns para vocês. Qual foi o segredo? Teve algum segredo? Sim. Acho que o segredo foi a adaptação, né? A gente entendeu como eles estavam jogando, viu o que a gente estava fazendo de, de errado e se adaptou e deu, deu certo. Teve uma mágica assim, não é? Foi wow, uou, um É, fake, a, gente filho, deu, um... a gente teve que mudar alguma coisa, né? A gente não Continuou fazendo a mesma coisa desde dois jogos que a gente perdeu, tá ligado? Acho é, não, mudou ris... bastante. É, acho que principalmente draft, assim. que as mudanças que a gente fez de draft fez a gente jogar num jeito bem diferente. Curiosamente, a postura dentro do jogo pareceu completamente diferente também do terceiro em diante. Você concorda, Tinho, Carioca? Concordo. Acho que nos primeiros jogos a gente tava mais tomando play, tipo, não tava. Tipo, a primeira play sempre era dos caras, e depois a gente começou a... a procurar mais coisa no mapa, mais coisa no jogo. Então acho que teve um pouquinho de mudança de postura também. Lucy, were you nervous for the Third game? Ah, uh, nope. Cara, eu juro que não parecia que tipo, a gente tava, tava 0-2, tá ligado? Então, Carioca, pergunta do Juan pra você. É visível a sua alegria em picar o Dier. Quando ele tomar rework, o que você que espera que ele não perca pra não perder essa paixão pelo campeão? O que faz eu gostar do Dier é, tipo, é, claro que ele é ser forte pra caramba. É, eu espero que ele não perca o dano que ele tem League game não perca muito do clear dele. Acho que essas coisas são as principais e... Ele ganha um dash, né? Vai ficar balanceado. <risos> Não, se ele ganhar um dash, eu vou ficar feliz pra caramba, mas... Eu acho que o principal ponto do eu gostar do dia é, tipo, o dano que ele consegue dar early game. Tipo, eu consigo lutar com, contra qualquer boneco e o clear dele. Se essas coisas continuarem, tipo, iguais, eu, eu vou estar tá suave indo com o dia. Tim, pergunta da Luiza pra você. Por que, que a LeBlanc parou de ser uma opção pra você no competitivo? Ah, uh, Mudou muitos itens. Antigamente, você fazia bastante CDR, early game, já rushar uma Rabadon. Hoje em dia, Rabadon tá muito caro. Já estragaram a build era tem uns buffzinhos ou outros ali no Champion, mas mesmo assim 2021 contra o Mage a história de sempre, não tem como. É o método dos control você acha? Então, tá, tá saindo um pouco, tava mais no meio do split, pro começo do split ali, falando do seu BLOL. Mas tá forte ainda, Oriana, Sindra, Victor agora que tá aparecendo bem mais. Tá, continua sendo mais fortes. Pergunta para o PT do Crawl. Você acha que com a Jinx no meta o Kog pode aparecer com uma resposta direta? Não, até porque Jinx era uma resposta pra Kog. Cara. <risos> <risos> <risos> o Flash Twist. O Kog maior ele não consegue trocar dano contra a Jinx no late game, porque o Kog'Maw ele é muito bom pra derreter frontline e Jinx tem tá muito burst e range muito alto também, então ela consegue bater de frente com o Kog'Maw E você acha que é melhor o Conquistador ou o Ritmo Fatal? Cara, pra ser sincero eu não tenho certeza ainda porque a galera tá usando Conquistador pra Jinx eu prefiro o Ritmo Fatal Robô, oh, pergunta do Marcola, como é lidar com hate desnecessário? <risos> não, sei, não sei o que falar, sinceramente eu acho que faz parte do, do nosso trabalho Acho que você quer ser um jogador e não quer tomar hate, você tá no lugar errado. E não sei, acho que cada um lida de um jeito. Eu particularmente, eu sou bem tranquilo, eu não, não me afeto por isso. Eu, claro, sempre busco entender a galera que realmente, assim, tá fazendo crítica construtiva. Tem uma galera que só quer hatear mesmo e daí é horror e eu não tô nem aí. Tem uma galera que realmente quer entender, quer passar algum tipo de feedback, alguma coisa... E eu particularmente tento sempre, sempre entender, mas em geral, se a galera é só é tipo, só quer dar hate mesmo, acho que faz parte da profissão e vida que segue, bola para frente, é isso. Next question is for everyone, but I'll start with you, Lucy. Was there any moment in the series that you knew for sure you were going to win? Well, on the fourth game, I'm already sure we're going to win. Nice, very confident. Yeah. Actually, I knew before the game. <laughs> <laughs> Quando eu tiver certeza, certeza. Quando a gente cara... levou os caras é, top lá. Eu também, quando é. eu apertei tab e eu vi o Atrox lá todo cagado e falei, acabou. Mas daí ele pegou dois triple kill Mesmo assim, eu apertar a tab ele tá com o mesmo item que eu. Eu falei, ah, acabou. Quando eu não vi aquele draft ali sendo montado, eu vi o Azir de Cleans e falei, <risos> acabou. Vai morrer esse cara, aí. É, não. Durante esse jogo, eu, o Twitter tava um silêncio. Quando o Atrox começou a matar todo mundo, o Twitter ficou animado do nada, de repente. RTT, pergunta do Victor: o que que passou na sua mente quando deixaram uma caça, caça open pro Blue Side sendo que seu histórico nesse split é de 100% de win rate com ela. A galera aqui ainda tava em dúvida, cara. Ah, será que a gente pega Kai? Será que não sei o quê? Eu falei, mano, só pega o boneco? <risos> Ô, Tietê, a, a gente tava tentando desviar qual pique eles iam deixar, né, também. Acho que podia ser Lilia ou Alistar ou Sim, sim, sim. tava tipo, mano, não vai deixar se ele está open. Aí do nada o cara deixa Kayser, pega... <risos> pergunta pra todos do Giovanni. A última pergunta desse Pem Responde hoje... Não entendi muito bem por que, que ela era é pra. Tá bom, uma pessoa pode responder. e <risos> os outros vêm se concordam ou discordam. Quem é o jogador que mais dá call para ir para cima dos caras e fazer objetivos? Fala aí, Acho que. O Lucius, pá. Não sei. Defende, mano. Ah, eu shouting, guys. Ah, Anitta, você tá pro Robo, você tá no Terminal de novo? também, guardei. Last Game, eu acho you more. Muito bem, esse foi o pen Responde dessa semana. Ah! Agora se, tudo der certo. Agora se tudo der certo, no próximo p a gente vai estar feliz novamente. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, compartilhar o vídeo, ativar o sininho. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.